Sou eu? É. Mô, tamo hum. bem. Pô, o Blitão vai ser mod, hein? Você é o Marquinhos? Não, eu vou de Lux mesmo. Beleza então. Ah, você sai fora, eu vou. Ô, ah, é. oh, emoji, pô, pro Dandan. Dan. Nossa. Nossa Foi na maldade Oma. esse. Caralho, mano. Pra ficar mamão. É vem, olho. galera, vem, galera, vem, galera. Areia. Tem passiva, bem tranquilinho. Cuidado, meu. minha parte foi feita. Eu tenho passiva. Vai morrer ninguém, viado. Que isso? É ajuda, rapaz, ajuda, ajuda, os aqui. Tá pedra, ajuda aqui. O cara tá perto. Tunei. Que isso uh. que tudo acontece e nada acontece ao mesmo tempo. Aí, ó. para tá nós. Nice. Ó, eu vendo, velho. Ajuda o Veno, ajuda o Viena. Deixa eu morrer, não. Fiquei vendo na área. Maravilha. Mano, quatro não, velho, inacreditável isso. A gente só faz uma coisa da vida que é jogar aranha e não é joga mal. <risos> mano, vale por esses que quatro mal. meses, Vietnam. <risos> vai se fuzar. Ah, vai se fusar. <risos> tá gostando de manter essa, filho. O irmão, ah lá, ele mete o irmão. <risos> o irmão que o, deixa o, da hora. O cara mano, viveu não, não morreu, véio. Mano, o cara Para. não morre, velho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, E rapaz, vai pular coisa nenhuma, não, filho? Eita porra. Eita porra, ô Viana. Nossa, não matei, aí. Eu pulei. Aqui, ó. Tá morto esse. Por favor, por favor, por favor. Mano. Ó, a Seju atrás, galera. A Seju. Nossa, o cara encaixotou, nós nice. Mano, mano esse... mano, esse cara aí tá tirando, hein, velho Não morreu, cara, ele não morreu Mano, o bagulho é que nós não tem. nossa É que vocês estão com pressa, galera, vamos com calma Aí, ó, joga com eles vindo, ó, aí, ó, que beleza Ó Que beleza Deixa os trouxas virem Aí, ó, tá vendo que mudou agora o rolê? Agora aí, BBA, ó Outra vibe, mano Hum... Não desiste, não desiste do parceiro. Até o fim na Belverte, até o, até o, o talento, fim. tá talento, não talento, no talento, no talento. Mas morri. Pega aí, dog. Conossal! Uh. Oh, oh, Puta merda. Flash! Help. Nossa! Nossa, <risos> eu queria matar. Ah, ficou na saudade. Lebe. Liguei o, o fantasma. Mas que gente fantasma? Que isso é pecado? Nossa! Deixei low ali. Faz Esse o aqui base, matei. Aí o matei. Toma. Nossa, não morreu, velho. Matou? Caralho, o Vieno tá nem aí, mano. Esse é o Zeke ah, do Vieno. Caralho, é? Fala do O objetivo que? é matar Belvete. Ué, viveu ainda? <risos> Deixa ele morrer, não. não. Ixi, morri já. Ah, faltava um sec pra, pra passiva. <risos> Boa. Cobrou sem vergonha esse importa. <risos> Na cabecinha. Pai é chato, pô. Calma aí, Daneles. Olha ah, Vamos, morrer. Uh, um. Morri. Falta aqui, rapaz! U. sim. <risos> <risos> nice. Mano, a trocação não para, né, mano? É, aranha, pô. Toma. O galê é mó bom de blitz, né, mano? <risos> bom de errar. Sim. Calma, galera. Calma, galera. Todo mundo aqui já morri. Salve aí, salve aí, salve aí. Shootzinho, Acredita, acredita, acredita. Se for pra se ligar daquela tá vez, querer se ver com os mil -tanto toda Ai, hora aí, mano. Que passou? Como você tão um da tua que eu gravo? Ah. Uh, close. Cuidado, galera. Ah, a torre virou logo em mim, Doug. Doug? Dog funny. Aí onde, doidão? Foi no seu lugar aí, mano. Mano, o pau não para de torar, velho. Na ah, timeline. Foi. Olha ele! Opa! Salvei! Chutezinho! <susos> <susos> Tomei slow, mano. demais lá atrás. Caralho, o Sejuani chegou a poucas ideias, aí. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o Sede chegou até aqui, comenta aí embaixo. Suco. Pegou? Ó. Fechou pra onde, Zidão? Ó. Hum. uh. uh, uh, uh, uh. <risos> tá toda engraçadinha essa Belvete aí, né? Vai, Doc. Fica chupando uma rola, vai morrer, mano. Ó a torre, ó a torre, galera, ó a torre. Vida de farra. Ó a torre, ó a torre, galera, ó a torre. Levou, levou. Ó a Belvete, ó Não quero vete. mais essa vida de farra. <risos> Nossa, tomei no butico. Nossa, deu ruim, viu, galera? A casa caiu legal, mano Nossa, tomei de trivela aqui E aí, não vai tomar um comebacks? Não, tá doido Valeu, viu, café, geladinho, obrigado pelos sete meses, meu amigo. Como é que você tá, rapazão, de resto da facu aí, né? Tá e só é isso? eu. tem que tá estudar, né, mano? Calma que eu tô aqui, mas tá, tá meio difícil, muita coisa Tô, tô olhando, tô olhando Agora o bicho vai pegar! <risos> Boa, dog! Caralho, o Blitz fica com o Down da, um, da ult mais básica do que, não? Nossa! O Benet tá com feio! Ficou feio, hein, Benet? Ficou feio de ca... você, hein, Benet? A princesa! Ah. ah, vocês abandonaram Nossa, mano. o Zé Pedro. Não morreu, mano. Come e bebe. Agora isso não mostra, filha da mãe. Ai, nossa, Ixi, que não briga! É só pra você. Ah. ah, tô aqui pelas áreas, mano. Oh, oh, oh, oh, oh. boa! Oh, oh. Bora! Ih, ficou feio. Minha área é tudo que Cadê eu meu tenho. Vez? Ué, essa é pra aba E tirar daqui. Olha aqui. Acho vou que morrer, eu Formou salvei. A Fórmula Mágica da Paz. Só os troncão. Esse cara aqui. Caramba, mano, ele não quer morrer. Ah, tá. Um cara duro, né? Pois é. É só ele, Marquinhos. Hum, tomei. Hum, e, galera, e, aí, e, aí, e, e aí, e aí, e aí, e aí, onde? Ah, de beijo. boca no pau sustenta duro, é. Sustenta, sustenta, aí vai acabar, vai, vai acabar. Acaba. Morre não, Ei, galera. Que? Perdemos, galera. Morre não, morre não, morre não, ah, perdemos cara. não. Você o aí, foi aí, aí Marquinhos. Foi Marquinhos. foi de boca no caralho. Outro wave, Marquinhos, outro wave. Boa, parceiro. É melhor dar dano nos caras, velho. No movimento. foca em sobreviver, galera. Volta, foca em Vieno, sobreviver. volta, Vieno, volta, Vieno. sobrevivência, galera. 10 segundos, 10 ah, assim. segundos, 10 segundos. Seu boneco é um tronco também, Vieno. 9. Ué, por que a Belvedge tá fazendo o bichinho? Sem Baron? Pois é. E... código forte? Vai, Brito, vai, Brito. Close. Calma, calma, calma. Ah, o Ginar, mano. O Ginar, o Ginar. Ah, o é mano... Calor? Voltando aí. Mano, que porra de Gnari aí. Puxa ele pra torre aí pra ele tomar dano da torre. Ah, build do cara, irmão. O build do cara. Deixa ele slow, é melhor, pô. Ah, fiz foi matar ele, my bad. Tá tranquilo. Vambora, vamos dar da GG agora, senão fudeu, véi. Mas sim. Tem que matar o meu eu Fudeu, véi. Eu Tem que eu tomei K. Que, que, que, é que isso, a Serjone me dá IK, véi. Pensando em vender tem, a bota aqui ainda, velho. Mordi um Liandrezinha, só mano. É Nós só vai pegar a, um truque, Ela vai voltar, ela vai voltar. É, ela matou, ralou. Eu bato ela, relaxa, relaxa. Só vai vazando, só vai vazando. Vixe, o cara me acertou a bola. Pior que a Liandra aqui foi não... aulas, velho. Tá mini, tá mini, tá mini, Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. É no talento, é eu no indo, talento. Eu tô indo! Eu estou indo! No talento, no talento! Ai, fi! No talento, no talento! Volta, volta, volta, volta, volta, vai ser GG, vai ser GG se morrer. Wave, wave, wave. Mano, esse aran tá durando mais com a solo kill, velho. Mata, mata, mata o quase Pediu pra tomar não. que aqui. aqui, aqui. Ganhamos, ganhamos, foda-se. Mano, os caras tá só aumentando de tamanho, mano. Parece que o HP deles mano, é infinito. Olha o tamanho véio? desses caras, velho. A Sejone tá com quase 8 mil de vida, velho. É? Não morreu, nós vai ganhar isso, não vai ganhar. Joga direito, joga direito aí, joga direito. Eu acho que não dá pra ganhar mais, não, viu? Sendo bem sincero, velho. Olha eu tô, eu tô, aí, eu tô bicado a Sejone, velho. Só sai, só sai, só sai. Só sai. Mor não morre, não morre, que morre não. O Britão morreu, não morre, não morre. Só vocês dois, não morre, não morre. Ai, o R tu saiu, velho. Boa, boa, morreu. Matei, matei, morreu, matei. Morreu, morreu, morreu. Ali. É melhor eu morrer logo, velho. É isso. Era bom morrer, senão ficava muito low. Caramba! Calma, Gali, calma, Gali. Calma é o caralho. <risos> <risos> que, que, que, pega, pega, pega. Gasta tudo, gasta tudo, gasta tudo, tudo, tudo na Bete. Tudo, tudo. Entregou, entregou, perfeito. Ah, mano, a Sejuani, mano. O frentista, calma, calma, calma, ai calma, calma. meu Deus, eles vão deixar a Lux jogar. Calma, calma. Vai, vai, vai, vai. Vai vai vai vai, aí, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, ai, eles querem eu. Vai, Galinho, vai, Galinho. Olha o Galinho onde tá. <risos> Questão de honra ganhar esse Aran aqui, aí. Lógico. Boa. Ah, tira do isso, aí. <risos> Que aí, isso, aí. Galinho? Que isso, Galinho? O Galinho <risos> salvou ele! Foi mal galera, tentei fazer leva muito salpura. Leva, leva, leva, né? leva aqui, leva aqui, leva aqui, leva leva só leva, só leva, só leva, só leva, só leva. Fica vivo agora, Dizinho, fica vivo, fica vivo, fica vivo, fica vivo sim. É Didi, pô. Fica vivo, fica vivo, Dizinho. Não, não é, não é, não é. Volta, volta, volta. Vamos meter o louco. Ah, perdemos, que Na... merda. Ah, eu, eu vou tentar cleanar, eu vou tentar cleanar. Ah, oh, os caras vão vir ah, no morro. Eu, eu vou tentar eu vou tentar clinar. pera aí. Ah, eu fui pego aqui, Desi. Calma, calma. Volta, volta, mais, volta mais. Vai. vai lá, vai lá, vai. Ah, vai, vai. Eu vou ser pego, Otvale. Vai lá, vai lá. Vai, lá, vai, vai logo, logo ai, vai logo, vai logo! Vai logo! No vai no vai no logo! No vai no logo! No vai logo! Vai logo! Vai não! Ai, ai, vai, foca, tenta, tenta focar, tenta focar. Meu Deus, Eu o vi... range é só até aí? Nossa, doido. Pera Deus. aí, o range é nerfado? Sei. <risos> Sim. Pera olha aí, olha o, o backdoor. Mano, realmente ai, é nerfado? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Mas isso aí foi o front door, o né, o, mano? O, o, o. Boa, boa, matou, matou. De back não teve nada isso aí, mano. <risos> front door, velho. O Beck tá na mente desse cara. Né, porque ah, foda-se, que... moi. Sai, sai, sai, sai, sai, precisa matando o fundo. precisa matar, não, família, precisa matar, não. Perdeu. Per. Aliás, eu vou de nascer, não. eu vou nascer. Temos não, perdão. Frontdoor, né? Ai, galera! Os caras desconcentrão, os caras desconcentrão. Ninguém morre, mano, ninguém morre. Mano, que merda de arma é aí, esse ui, cara Que agonia? <risos> tá dando dor de cabeça, véi. Boa, mas... Cuidado. Ui, ui, Galera, ui. cuidado, tem dois chegando, tem dois chegando, tem dois chegando. Não não, não não, não. Calma, calma, deixa ela jogar, velho. Será? Sai, não, sai, é sai. Que, que, que? Mata, mata, mas gastei tudo. Morreu, morreu, morreu, morreu. Olha esse frentista. GG é pra nós, pô. Vai, vai, agora GG. Vai lá já, que se tiver, vai, mano. Não tem, não tem. Ele parou. Meu Deus, a gente vai perder. Oh. Vai, usa tudo, usa tudo, usa tudo. Mano, eu, eu, eu só curo ele. Eu curo ele, é, vai, dizer. Consegui, consegui, consegui, consegui, se Vai, Dezig, vai, Dezig, vai, Dezig, vai, Dezig, vai, Dezig. Vai, Doug, corre, Doug. O Carta vermelho, puro. Meu Tire esse daqui! aqui! Nossa, essa... Aí, eu vou morrer pros milho! <risos> oh! <risos> Ai, caralho! vou perder nunca, rapaz! <risos> que isso, véi! Que <risos> aranha! É Nasceu, bebê. Mano, eu tô passando mal, véi! Vai rolar mais ah, uma? Não! <risos> Tem como eu só Ô. ir de spec, mano, nesse próximo aranha? Não, eu não, é também, eu também, eu também. Deixa eu ir de spec, mano. Deixa eu ir de spec, mano, eu vou de. Caraca, mano. Ah. todo aranha que nós joga é assim, mano. Dá na vida.